Vamos lá, jogar umas matches normal. Vamos ver se nós temos sorte de ganhar. <risos> Faz tempo que eu não tento fazer isso, mano. Vai, vai, pro, vai pro, pro YouTube se nós ganhar, chat. Vai pro YouTube. Se ganhar, vai pro YouTube. Fala o mesmo. Aí, ah, eu vou voltar o canal. Uh, de como uh... <risos> você. Ai, meu Deus do céu. Eu sou retardado. Tá, ah, mas tipo assim, gente, o que eu vou fazer? Eu vou postar uma partida ganhando alguma coisa multiplayer no meu canal normal, no, no principal, e eu vou postar vídeos de live, tipo, um vídeo de eu jogando alguma coisa no meu canal, no outro canal, no meu canal de lives. Canal de lives vai ser vídeo de eu jogando jogos campanha, celeste e tudo mais, e Fortnite, essas coisas assim, vai ser no canal normal. E é isso. Ó, primeira vez que eu jogo Fortnite sem ser vídeo, eu juro pra vocês, é uma das primeiras vezes. Alô? É? Olha o cavalo dourado aqui, mano. Vamos lançar com ele. Pá, pá, lá, pá. Mano, eu sei que voltou Torres Tortas. Eu caí em torre Tortas uma vez. Eu vou cair de novo. mas eu vou cair aqui, ó. Eu nunca caio aqui, mano. Eu lá. Hum, Literalmente, o nome do lugar é Campinando. Lembra Campinando um pouco, né? Mas tá. Encara dropando Comigo. Ah não, é o Klimbo! É o Klimbo! É o Klimbo! É o Klimbo! É o Klimbo! É o Klimbo! É o Klimbo, chato! Eu, eu serei que ele não tava... Eu sei que ele não tava fazendo barulho. Aí eu parei que era o é Klimbo. Klimbo, o amor de todo mundo é o Klimbo! Ah, Chudão? Oh, Shildão! Oh, Shildão! Meu Deus! Ganho, ah, acho nós ganha essa por bem ou por mal Tá vendo? deixa eu não, não tô nem aí, mano Eu tô nem conseguindo entrar eu nem conseguindo entrar pra ganhar, que é primeiro do dia, tá ligado, né? Só joguei self-tips antes Eu fui fazer alguns testes também Sobre voltar a canal Eu vou pegar essa vara de pesca que eu nunca pego mesmo Sei lá, vai que eu pesco alguma coisa Isso aqui. Ui! Vou pegar essa merda aqui só pra, pra zoar mesmo. Só que é épico. É bot aqui. Ó. Ela é bot. Pra fazer cara a cara. Ela é bot, mano. Ela é muito bot. É, é dois bot, mano? Eu tô confundindo as coisas aqui. Cadê o cara? Cadê o cara, velho Ali eu sei que... Que... Né? Não sei. O bote mano. Bora, ó. Não, tu acha que tem um bicho mordendo na minha perna? A perna não parte? Coçar, velho Acabei de sentir um troço na minha perna. Pior que não é nada. Tô dando raiva. Ah, acredito, né? Eu sou mesmo. Eu sou bem mesmo. Eu sou bem mesmo, chat. Acabaram de perceber. Eu sou bem mesmo. Tá, o bicho morreu. Morreu. Eu te... Não, eu não vou te matar. Não. Eu vou poupar a tua vida. Não. Ela valeu comer meu chudão. Não come o chudão. Obrigado. Eu não te matava. Se eu pegasse meu chudão, eu te matava, velho. Não posso colecionar mais chudão, não, mas né? esse mundo, mundo injusto, mundo de bosta? Tem gente aqui em cima tretando. Não é bot, tá? Pelo amor de Deus. Se for bot, tô me acusando de, de metro de bot. Mas será que eu caí? Partida de bot? Será? Eu tô começando a espetáculo. O cara não tá dando um tiro sequente. Vai. Ah, é. É outro bot? Explicado ah. é por quê? Mata a lhama. Legal, nós vamos perder a lhama. Legal, bot, seu bosta. Seu lixo. Eles perder a lhama. Era ruim. Bote, que bote sem coração, velho. O cara fez perder, ele ama. Vou beber no aberto mesmo. Se eu tô mais na empada, eu viro que eu fecho a live. Ainda bem, não queria fechar. <risos> Dou glitter 18 minutos de live. Tá? Ok. Aqui, ó. aprendendo cria, cria, dos cria, cria. Mano, jogando cria, dos cria é uma frase meio estranha, né, mano? Jogando cria, dos cria os queridos! e agora vai embora e <risos> quer se matar uau né que novidade aqui tem tempestade aqui na frente legal só encontro eu só encontrei tempestade em partida de laboratório tipo eu só fui ver falei ah legal fechou o jogo <risos> É gente, eu não jogo mais forte. Não, eu não jogo mais forte, só se eu for, tipo, sem falar Ah, vamos jogar o um Fortnite, aí eu jogo. Engraçaram que eu só abri o um bagulinho. Tô mandando zap zap! Ah, no TikTok. Ah, galera, eu tô ativando o TikTok. É Ninguém quer saber o Deixa eu ver. Eu ficar com o TikTok. Beleza, vai com vídeo. Tá, deixa eu ver. Caramba, o vídeo do Menteve bombou, cara. Meu Deus. My God. Outra lhama. Volta aqui. Outra lhama, outra lhama, outra lhama. Volta aqui. Outra lhama. Não. Eu também. Falei... Eu não consigo acertar. Uai, ah, tá acertando A Até ali, ó, beleza Como pizza a Pizza não fala que é ruim, então Não vou nem levar, eu sei o que ela faz, tá Eu vejo vídeo do que, do que Fortnite ainda Alguns ainda eu vejo TikTok, Principalmente Principalmente TikTok eu vejo ainda Ela vai é mesmo reclamando de mim Ai, ai. normal, gente. Vocês vão ficar com dó de mim, Vem te caralho. A partida passou, tipo, a trilhão agora? Só porque tem dois? Oh, gente, de Fortnite, né? Você fechou pra trás? Mano, engasaram que eu sempre tô aqui nesses lugares aqui de neve. Na verdade, eu odeio muito, né? Eu que não vi. Vai ter que no mesmo lugar. De coçar a mão. Espero que a Lama ajudou pra caramba, né, Lhama? Tem que o Lhama. Eu tô sentindo que tem alguém aqui. Sei lá por quê. Tem três cabanas no mesmo lugar. Mais munição de doze. Eu vou pegar só dois aqui, ó. Dourado. não sei se são dois dourados. Dourado. Épica. Tio Tubas Tio Tubarão tá aí, ó. Aí, ó, atormentou nossa vida. Tio Tubarão, na moral, velho, eu vou querer ruxar os caras. Por mim, mano, os caras não quer ruxar? Ninguém tá aparecendo na minha frente do nada, velho. Cadê os extinto pro player de Fortnite? A música! Parra! A roda tá congelada Mano, tem 13 vivos Oi, alô, tudo bem? a sua companhia de internet Um buraco Calou ah, no mapa, é isso mesmo? Será que é voltar lá para a ilha antiga? Let's go! Volta para a ilha antiga, qualquer. <risos> Não, seria outra ilha antiga. Na verdade é essa, só que é a versão primeira dele. Tá bom. Temos alguém aqui! Uh, treta! Matei. Ficou tudo. Ai, como que o cara me acertou? Moral vem oba, Ita. Uhum. Ah, não vou mover, não. Ah, vai ter que de pare, né? Qual é o de palha que eu sei? Então eu vou treinar aqui nas builds. Então, vamos ver o que o cara quer fazer. fazer o Pimenta, né? Pimenta! Mas não vou pegar vamos ver, não. Ah, tá louco, velho. Vou dar um xirinho, vai. Cheirinho besta! Eu quero que você digita, velho. Eu sei que você tá com muita vontade de digitar. Eu não saber. Eu vou usar o miranho e eu vou fugir daqui, tá? Eu vou pegar o miranho e eu vou fugir daqui. Agora eu volto. Agora eu tenho uma ideia, se eu quiser fugir, eu fujo Eita, tá merda Nossa, se tivesse... tivesse eu Vai, dá o seus vai Dá os seus, pieces, dá os seus pieces, vem Dá o seus aí e que otario, otário. Nossa, tinha. Tinha cacete do lendário ainda, meu filho. Isso é um amor de pessoa, cara. Isso é um amor de pessoa, mano. Isso é um amor, é um amor, amor. Eu matei os dois caras ainda. Pegou taripari mais taripariado. Tem cara vindo pra cá. Nossa. Vem. O capim de novo. matei aí, João. Pode vir, João. Não vem... Não, não vem querer mexer comigo. cara Ah, não. Velho. Primeira do dia, assim, eu vou ganhar ah, chat. Meu Deus. Eu nem tô jogando, cara. Eu nem tô querendo jogar, mano. Oh, é, é a vantagem, hein? É a vantagem. eu vou pra preta. Eu tô sem. Tô sem cura, mas não lançar assim, pra treta que isso? Sai voando. É um bug, eu sei, mano. Aconteceu do nada assim. Oi! Ui! Spider-Man! Desse mundo. Tem alguém nessa casa aqui, certeza absoluto Tem alguém escondendo aqui Ou, tem alguém, ou tentaram ou tem alguém escondendo Falei? Mano, sempre tem alguma treta Se tem uma casa assim, no meio do mundo, nada Tem treta pode, pode sempre acreditar em mim Agora assim tem treta Yeah MK7. Ó, oh, eu, eu Eu tô no meio da safe, cara Agora eu me ferrei Não sei nem se eu me ferrei Não sei nem se eu posso falar se eu me ferrei Opa! É um bot? É um bot, tá tranquilo Tá de boa Tá de boa, tá de boa, tá de boa, um bote Agora sim eu posso ver murcho não Eu economizei bem mais um V dois um, um v1, na verdade Ah, vou comer isso Deixa eu passar de lá Galera, esse, esse vídeo aqui já vai... Essa partida já vai pro YouTube, não só perder, mano De tipo, primeira do dia, velho. Tá ligado? Opa, meu friend! Tudo bom? Te encontrei, desculpa. Desculpa te incomodar. Outro, outro cara. Friend. Tem dano? Matei, matei, matei, matei, tá, tá, tá, tá? Matei, matei, é um V1, um V1, um V1. Beleza. O jogo travou, mas é um V1. O cara tá ali, beleza. Mano, são real money! Será que nós vamos ganhar a primeira do dia? Tá dando muito, sério? Sério? Seriously? Seriously? Não tá safe, não. É tá muito. Toma. Vamos até ele na Sniper, vai. Ele é noob? Chat, eu tenho uma decisão a fazer: Dá a vitória pra ele ou ganhar. Vamos brincar com ele, vamos com ele. Vamos brincar com ele, vamos brincar com ele. Oh. Ah! Ah, eu não sei onde eu tô tirando! Não! Não, eu não sei. Ele tá vindo, hein? Ele tá vindo. Ele vem meu dano! Olha como ele vem! Ah, vamos acabar com isso, vai! Let's go! Tá bom com a esperança dele, mano. Hello, YouTube. Bom dia, YouTube. Ganhamos uma partida aqui, mano. Let's go. GG. GG, chat.